Caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Neste vídeo estarei falando a vocês sobre a Trégua de Natal de 1914. Mas antes de iniciar o vídeo, gostaria de pedir humildemente seu like, sua inscrição e que compartilhasse o vídeo com alguém. Dito isso, vamos para o vídeo. No ano de 1914 ocorreu a chamada Trégua de Natal no meio da Primeira Guerra Mundial. Neste período, o mundo vivia a fase mais tensa da história até então e durante o Natal de 1914, na região de Ypres, na Bélgica, ocorreu um armistício não oficial entre os soldados, que confraternizaram com o inimigo durante o Natal, onde trocaram presentes, cantaram juntos e jogaram até uma partida de futebol. Além desses acontecimentos, era comum também um comportamento não agressivo com o inimigo e algumas trincheiras, não só no período de Natal, como em outros momentos do ano, como para retirar feridos e mortos da terra de ninguém, fazer trabalhos em suas trincheiras, descansar, entre outros além de pequenas confraternizações entre soldados e inimigos, como troca de cigarros e conversas. Movimentos de paz estavam sendo realizados pela Europa, com o próprio Papa Bento XV pedindo uma trégua para todos os oficiais que estavam em guerra para pararem de lutar durante o Natal. O evento das tréguas de Natal se iniciou logo após os alemães enfeitarem suas trincheiras na frente de combate na véspera de Natal, no dia 24. Em alguns locais, a trégua durou por até seis dias, mas ela não foi generalizada, ocorrendo apenas em algumas trincheiras. Após colocarem suas decorações, os alemães passaram a cantar hinos dos natalinos, os britânicos fazendo o mesmo. Cada lado em sua língua de origem. Pouco tempo depois, os soldados começaram a sair de suas trincheiras para se encontrarem com o inimigo e trocarem presentes como tabaco, alimentos, álcool e até chapéus e botões para mostrarem o quão amistosos estavam sendo. Uma missa bilíngue também foi realizada com um padre escocês e um seminarista alemão dirigindo-a. Os mortos que estavam na terra de ninguém foram enterrados em seus respectivos lados. E até mesmo uma partida amistosa de futebol foi realizada entre franceses, alemães e ingleses em St. Ives, no Natal. Após este ano, um evento dessas proporções nunca mais voltou a ocorrer, muito devido à utilização dos gases, além das punições que ocorreram após o armistício, onde vários soldados e oficiais foram punidos. Eu não quis falar detalhadamente sobre a trégua de Natal nesse vídeo, apenas mostrar que as pessoas conseguem ser bondosas mesmo sendo obrigadas a estarem matando umas as outras, e que o espírito natalino consegue fazer muitas coisas que ninguém jamais conseguiria fazer ou que as pessoas imaginam que ele não faz. Que bom que esteja o vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. E desejo a vocês um feliz Natal, um próspero ano novo, que venham muitas felicidades pra frente. E é isso. Fica a mensagem, muito obrigado a todos. Feliz ano novo.